Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim, meu nome é Camila e nesse vídeo aqui eu quero dar o um meu feedback sobre o curso, o treinamento, home office lucrativo e se ele realmente vale a pena, tá? Bom pessoal, eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, que eu também tenho uma dica bem valiosa pra estar tá te passando, que eu tenho certeza que vai estar tá te ajudando, tá? E quero também dar uma informação aqui bem importante pra você não estar tá se frustrando depois que você adquirir o treinamento, tá? Bom, gente, o home office lucrativo, ele é bem diferente de outros treinamentos que tem por aí, porque ele entrega muito conteúdo, tá bom? E não é à toa que ele tá sendo bem vendido, bem procurado, tá? E, bom, gente, o Home Office Lucrativo Ele é um curso, assim, didático Bem direto ao ponto, tá? Sem enrolação Tem uns módulos lá que vai estar tá te ajudando a fazer um cadastro Em empresas, em empresas grandes, tá, gente? Você vai estar tá prestando aí serviços para grandes Empresas, como Netflix, como LinkedIn Microsoft, Google, tá? E conforme você for fazendo Esses cadastros nessas empresas Elas vão tá te chamando, tá? É, eu vejo, às vezes, que as pessoas falam Aí no, nos vídeos e tudo mais, que chamam rápido E tudo mais. Sim, chamar rápido rápido, tá? Só que pode ser que demore um pouco, tá? Não é assim tão rápido igual eu vejo alguns vídeos as pessoas falando. Pode ser que demore um pouco. O meu primeiro ganho foi daqui uns foi entre uns 15 dias por aí que eu já consegui ter um ganho assim bem interessante. Porque você acaba ganhando em dólar, em euro, tá? E dependendo lá do bônus, você também consegue fazer algumas atividades pra tá ganhando em reais, tá? Então eu vou tá falando um pouquinho do bônus lá pro final do vídeo. Bom, gente, o home office lucrativo, ele tem me ajudado bastante, tá? Igual eu falei, ele é um curso bem diferente dos outros, porque ele entrega bastante conteúdo, então ele realmente te pega na mão, tá? Eu falo que ele pega na mão porque ele ajuda você a montar o currículo pra você tá fazendo o cadastro nessas empresas. Essas empresas vão ver a melhor, é, vão, vão lá gostar do seu currículo, mais vão tá te chamando, tá? E esse serve serviços são quais? São avaliador de mídia, é, a, avaliador de aplicativo, você vai baixar algum aplicativo no seu celular também para estar tá fazendo uma avaliação, tá bom? Agente de suporte, você também vai estar tá fazendo a questão de tradução, você também vai estar tá fazendo é, serviços como digitador e isso vai tá tudo recebendo, na maioria das vezes é por Paypal, tá? Você vai estar tá recebendo a sua conta aí é, digital, né? E vai estar tá transferindo para sua conta bancária. Gente, é bem interessante o home office lucrativo, tem vários depoimentos, eu vou até deixar, se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Então assim, gente, é... É, basta se dedicar tá não é não é trabalho fácil não é ganhos fácil não é dinheiro rápido tá você tem que se dedicar assim como todas as pessoas que compram qualquer treinamento né e às vezes não coloca em prática então eu falei bem no começo do vídeo que a frustração a frustração pode ser essa às vezes você tem você quer adquirir o curso e acha que vai ganhar no primeiro dia igual algumas pessoas falam em alguns vídeos e tudo mais e não é bem assim às vezes você faz lá o cadastro e tem que esperar uma semana, alguns dias pra empresa tá te chamando pra você estar tá prestando um serviço. Esses serviços podem ser como freelances, pode ser algumas horas, né, por dia ali, ou pode ser contratual. Você pode estar tá fazendo um contrato dependendo da empresa pra tá fazendo um determinado serviço por uma determinada hora. Então, você vai administrando aí o seu tempo, às vezes deixa duas horas pra fazer por dia, uma hora, né, e entrega aquele trabalho no prazo pra tá recebendo o seu valor. É bem interessante fazendo assim, tá? Então, eu falo na questão de frustração é essa, é você não se frustrar, é querer rápido, tá? Você tem que fazer conforme for o direitinho a solicitar de cada empresa e você vai estar tá recebendo assim conforme, né, eles forem solicitando. E também eu falo da questão dos bônus, né, gente? O bônus é bem interessante, os que eles entregam, é o suporte. O suporte é onde tem áreas ali de, de alunos, de, de, de membros, né, que só pessoas que realmente compraram um curso, né, estão lá, então cada um se ajuda, não é aquela bagunça de conversa e tudo mais, lá tem tudo, tem administrador, eles respondem todas as suas dúvidas, então você não fica perdido. Também tem o bônus de curso aí de inglês básico para iniciante, tá, que é bem interessante, e o bônus também que eu falei que é de pesquisas, você faz, eles te dão alguma, alguns sites, que realmente pagam, tá? Que realmente não te deixa ali esperando, não é, não é aqueles sites que você às vezes faz uma pesquisa de uns 15 minutos e ele vai lá e te desqualifica, tá? São sites realmente que é, fazem você fazer a pesquisa e você ganha no final de cada uma delas, tá? Então, esse é o bônus, eles te também fazem isso aí pra você tá ganhando em real. Então, gente, é bem interessante, tá bom? Home office lucrativo. Pra quem tem interesse, eu vou estar tá deixando o link aqui abaixo do treinamento oficial, tá? Cuidado com Facebook, cuidado com é, OLX, com Mercado Livre. Não compre por essas plataformas, porque você pode estar tá comprando aí um produto que não existe. Às vezes você paga e não recebe. Então, somente no site oficial. E também queria dar a dica pra vocês, pra se você for comprar realmente, tem interesse, gente, se dedica, anota, estuda, é, tenta sempre... Tirar um tempo ali, se você trabalha, CLT, chega em casa, tira uma hora, duas horas, tá bom? Mas foque, aplique pra vocês terem resultado. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu já vi o curso e já botava em prática tudo o que dava pra fazer ali no momento. Então, é essa a dica que eu dou, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau!